O rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra E é por isso que eu sigo pouco hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Se é moda, burburão, isso é batalha do bem. E te vem isso, vem que vem Com fé pelé, com fé pelé Já vem mais de 100 vezes pra rod e nunca pegou uma mulher Então já vou chegar tranquilo, meu mano Veja como que o Johnny vai chegar improvisando porque cê sabe que de você eu nunca tenho medo. Tá com a blusa de quadrilha, tá doidinho pra escalar o pau de seco. E o um bagulho é louco, mano, Pelé. Veja pra meu meu parceiro, muita fé. Porque se liga, mano. Você me visão mano. E você, mano, pra fazer improvisação. Porque se liga, mano, deixa eu te explicar. Você chegar aqui, mano, crente que você vai me ganhar. Porque se liga, tu tá chapadão de escola. Nunca vi tatuagem com cal de marcar campo de futebol. Direito de ressoa, a GMC PL é 45. Se liga, eu te cego. não, não, não, não, não, não, não. Olha aí, que tem inveja de Horácio, é né, lá com o do bode, aqui no Campo rápido toda passa de fotógrafo, Paris Holandes, te falar, se liga o meu cabulho, deixa eu só assinal ir lá, Paris Holandes tem gata do monte, tem riso pro mundo, tem reta pro mundo, olha pra galera que meu dente tá onde, olha lá, e fica pro barulho. Eu acho que meu dente ali engoliu, você falou que eu gostei na moral, Eu dizer que ele escalou, e já engoliu. Negativo, ah, Caralho, vai. Esse é o é ainda! Chega lá mano, Olha só, não vou mentir! esse sucrão, clara... igual eu fazendo xixi! Não pegar ninguém do que vim e ser é traído por todas. Pega o bagulho, eu vou ter que te falar. Depois eu vou ganhar aqui. Aquele raca prometido, você sabe que tu vai ter que apertar. Aí, neguinho, olha só, me eu dizer. Se liga no bagulho, é mano, não é aqui. Eu sou o Tebranco preto, quando o Johnny veio ao mundo, foi de cara. Caia pra dentro, aí não, não. Não sou escroto, o filme de Johnny, o um Menino Invejoso O cara falou que depois quer ganhar Aí a batalha não acabou ainda não, só pra você ficar sabendo é esse, vem gente Não oh, vou querer te imitar, você falou de nascimento, deixa eu te explicar Você vai vendo que a rima é vigora, você saiu, porque que seu dente não quis sair pra fora? Oh. Tô pegando a barriga boiando, escuta o que eu te Tô falando Se eu falei que eu sou igual você mijando, pega a visão, dá um sorriso Não tem dente aqui não, eu sou igual você mijando, eu mando um Fih, se você vomitar fique mim. Usando porque não tem um bem, seu animal. Eu vou te matar num agora aqui no instrumental. Você tenta disfarçar o cabelo, por quê? O é preto, não vai nem aparecer. Você puxou na roda, vim falando de mulher. Pra não falar que eu nunca te vi com ninguém. Eu só vi você na roda pra dar sua manta zen. Aí namorou, mulher... vou te dar foto. É igual aquele sabi que fala, bim, andar de moto. Ficou muito doido Barulho Predator Eu sei que é CIDA, Eu vou perguntar o seguinte Barulho <risos> para quem gostou mais da rima do MC JOLI Barulho <risos> para MC per... Barulho, barulho, é Terceiro É zero. <risa> E no lugar joga Johnny vai te ver já Não tem nada que falar Pula a a pergunta pra desconto Porque pra mim ganhar em batalha Você precisa citar os outros Falar pra mim é inveja Você apanha Se você não fala de Orochi na batalha Não me ganha Quem quer virar estrela Não vou deixar perder meu dente Abre a boca porra Quero encontrar É de cobrar onde você Eu falo do. Quer interna, quer é virar externa, puta que pariu. Mas quando ela é interna, o um soldado já saiu. Bagulho é uma parceira, escuta o doceiro, que eu tô dizendo. Maurício tá aqui, sabe que saiu correndo. Quer interna quer é virar externa, puta que pariu. Deixa eu te passar a visão. Sou MC Johnny, vou fazer a improvisação. Porque se liga mal, na moral não sou invejante. Eu esqueci que ia falar, vamos, cara. Falando no cabelo, aí em frente qualquer floresta. New York, tatuado na testa. Aí o meu Oferecimento de propaganda, pode ir lá, volta tu. Acabou? Ah, ah, tá porra, porra! Sim, porra. Um começa e termina Vocês pediram o terceiro round e o bagulho ficou doido caraca, E agora eu quero saber o seguinte Marinho, libera aqui